Bem, bom dia, bom dia! Hoje acordei super animada, já vou fazer um videozinho logo de manhã aqui pra, pra ensinar vocês uma receita muito boa para quem tem problemas com sinusite. É, sinusite, rinite, algum problema alérgico, né? Aí. É, essa receita de hoje vai ajudar muito. A gente sabe que as crises de sinusite são terríveis, né? É, é, deixa a pessoa muito muito ruim mesmo, né? Então, tem muita gente que é, co é, é, come o toma o leite ou derivados de leite, né? Queijo, é, iogurte, todas essas coisas, né? E acaba é, tendo as crises de sinusite, né? Ou até mesmo por outros motivos, né? Ar-condicionado, mudança de clima, é, poeira, é, então... São algumas algum, algumas coisas que acontecem para que a sinusite venha, venha a se manifestar, né? É, mas pode ter certeza que açúcar branco e né, o leite derivados, essas coisas aí, a, o glúten, é, contribui demais para as crises de sinusite, né? as crises alérgicas, né? Então... É, eu, eu vejo por mim, eu já faz algum tempo né, que eu tomei consciência e eliminei o açúcar, né, e leite, derivados também, é assim, muito raro, e quando eu vou, eu sei que não dá, né, quando eu vou lá e, e consumo, Pode ter certeza, no outro dia eu já amanheço assim com as pálpebras, as pálpebras assim tudo inchada, né? Em cima do olho, assim tudo inchado e, e daí já é ruim mesmo, horrível, né? Então, é, então, essa receita de hoje vai ajudar demais, tá gente? Demais mesmo, né? Vai matar o, o bichinho aí, né? Da, vai tirar toda a inflamação, tá ok? É, então a gente vai... Também eu vou ensinar um, uma outra dica aqui também para você fazer a limpeza no seu nariz, né? Você pode fazer, pra, que vai ajudar bastante também quem tem um problema com sinusite, né? Limpando o, o nosso nariz é, todos os dias também ajuda muito, tá, gente? É, né? Porque o nosso nariz é por onde você respira. Então, você é, inala ali, né? Muita, muita... Tudo as as impurezas aí do, do, do dia, né, as sujeiras do dia, tá tudo ali no seu nariz, né, até mesmo à noite, né, você também, né, respira e traz pelinhos do cobertor ou pelo de cachorro, quem tem, né, eu tenho, é, né, os pelinhos dos animais, é, acaba puxando tudo para o nariz, né. Essa receita de hoje vai ajudar e muito, é... A você tirar toda a inflamação, né? E ajudar a matar o bichinho aí, o que causa essa inflamação, né? Beleza? Então, a gente vai utilizar aqui o picão preto. Por que, que eu insisto nesse picão preto? Gente, vocês não têm noção do poder que tem essa planta, tá? É uma planta, né, inofensiva que ninguém dá bola pra ela, mas olha. Para quem estuda, sabe do que eu tô falando. Para quem estuda sobre as propriedades, os benefícios que trazem as plantas, sabe do que eu tô falando. Então, é uma planta muito poderosa para combater várias doenças, gente, tá? E para sinusite também ela é ótima. É né, um anti-inflamatório, antibacteriano e, e várias outras propriedades que tem essa planta. Então, a gente vai fazer o seguinte. Você vai fazer um litro de água tá muito muito simples um litro de água você vai ferver um, um tanto de de picão preto é muito fácil de encontrar qualquer é, lugar que tenha mato aí você é, consegue encontrar o picão preto tá então você vai utilizar um tanto de picão preto para um litro de água você vai ferver deixar ele em infusão uns cinco minutos mais ou menos tá, é, ali abafado mesmo, né, e logo você já vai colocar numa bacia, tá, numa bacia que caiba a sua cabeça dentro, você não vai colocar a cara lá dentro, tá, só vai é, fazer inalação, pegar o vapor dessa, desse chá, do picão preto, mas é, tem que ser muito quente mesmo, tá, gente, então você deixa só entrar em fusão um pouquinho, a ah, uns 5 minutinhos ali água e já despeja na bacia e cobre a sua cabeça com uma toalha que envolva a né que envolva aqui toda a bacia para que não passe nada de, de ar tá daí você vai fazer uma inalação aqui durante uns 10 minutos tá gente Durante uns 10 minutos, você vai ver que vai começar a soltar muito suor, assim, muito, escorrer muito suor da sua cara, assim, do seu rosto, né? É, então, é, ele vai penetrar, né? Dentro do, dos poros e vai penetrar e vai, consequentemente, vai é, dissolver toda essa inflamação que está que ocasionando aí, né? Essa, essas crises aí que dá dor de cabeça é, Dá um mal estar terrível, né? A gente fica bem atordoado Então essa receita aqui vai ajudar muito, tá gente? Faz isso, certeza que vai ajudar E pra você limpar o seu nariz, você vai fazer o seguinte Você vai pegar é, uma pitadinha de sal Deixa eu pegar aqui uma pitadinha de sal de sal rosa né no caso é, de preferência eu também só uso esse sal né que outro sal não é muito bom para saúde também você vai pegar uma pitadinha bem pequenininha tá de sal rosa e vai pegar uma colher de sopa de água mineral uma pitadinha bem pequenininha tá gente ó bem pequenininha tá e uma colher de sopa de água mineral Tá? E você vai pegar e colocar dentro do, do vidrinho, que sejam conta-gotas, tá? Que sejam conta-gotas, ou até mesmo dentro da própria colher, você pega e tampa um lado da, da sua narina e puxa é, essa, essa, essa água, né? Pra dentro do seu nariz pra lavar, tá ok? Então você faz dos dois lados, tá gente? Dos dois lados, vamos supor, se faz uma colher para cada lado, tá? Então, é, não, você não vai engolir, né? Não tem problema, para quem tem a pressão alta, não tem problema, o sol, né? Porque você não vai engolir, você vai, vai, vai jogar ele fora, né? É, você só vai chupar e ele vai ficar na sua boca, né? Daí você joga ele fora, tá ok? Então, ó, tenha certeza, gente, é muito muito boa essas, essas receitas que eu tô passando hoje pra vocês. E vai ajudar bastante uh, quem tem esse problema com a sinusite. Tá, gente? Então, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Espero que ajude vocês. Vai ajudar. para quem fizer, vai ajudar. Tenho certeza, tá? Porque pra gente ajuda muito. Pra mim ajuda, tá? É, tem operação pra, pra tirar sinusite? Tem. Mas eu ainda não fui, né? Então, é, a gente tem que ir é, fazendo o que a gente pode, né? Pra viver sem o problema, né? Então, nada melhor do que as coisas naturais que vão favorecer muito, né? Então, é isso, gente. Um grande abraço, né? Espero que vocês gostem, compartilhem. Tenho certeza que vai ajudar mais gente, né? E deixa seu like no vídeo também, tá? Então, um grande abraço. Não deixe de conferir a descrição aqui, também tem umas receitas, né? E um ótimo dia para vocês.